Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando. E aí, Fernando, beleza? E aí, Thiago? Cara, passaram um casarão. Acabaram de passar esse casarão para nós, né, Fernando? É isso aí, Thiago. Pessoal, a gente passou no mercado agora. O senhorzinho pegou e acabou de passar essa casa aqui para nós. A casa da baronesa. Se liga só. Fernando, Não, que é mansão que... é essa, Não, velho? Essa é ficou de bola, hein, Thiago? Olha, cara, os coqueiros. Que ima... Olha aí, cara, que imagem mais linda, mano. Nossa, é louco. Pessoal, o que que foi nos passado? Ele não sabia muito bem a história do, daqui do local. Ele falou que aqui morava uma baronesa. Diz que ela era uma mulher muito ruim. Ela era baronesa a do café, uma coisa assim, né? Que ela é, planta, era plantação de café, era né? época do café. É. Ela era uma mulher muito ruim, maltratava as pessoas. E ela era muito apegada na casa dela. E disse que a mãe dela morava junto com ela num cômodo, né, Fernando? Ela Pô. maltratava a mãe dela, cara, diz que era... a coisa era tensa, pessoal. Ele não deu muita informação pra gente, eu acho até que ele sabia mais coisa, ele mas ele não quis que... falar, cara. Ele sabia sim, ele não quis dar muito detalhe, né? É, ele não quis mas dar... disse que ela era muito ruim. Era muito ruim, cara, uma baronesa muito ruim. E ele pegou e falou pra gente vir aqui fazer a exploração. E eu vou estar voltando à noite fazendo a investigação sobrenatural. Porque ele disse que aqui é muito assombrado, que a baronesa aparece aqui. Muita gente já viu a baronesa. Você é louco, hein, mano? Vixe, mano. Será que a gente consegue entrar? Rapaz, ali, né? Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Pessoal, se liga, mano. Essa é a casa da baronesa. Fernando, eu tô vendo um portãozinho ali, será que tá aberto, mano? Mas que detalhe essa casa, tem que dar Cara... de longe, hein? Oi? Mano, é muito top, velho. Sério, galera. Fernando, deixa eu mostrar essa frente aqui pro, pro pessoal ver. Galera, é, se liga, olha a casa da Baronesa, mano. Olha a escada. Então. Fazer as honras, né, galera? Baronesa. Cara, olha isso, mano. É louco. Olha, tem, tinha um negócio de balanço ali, Fernando. Ó. Cara, que pena que eu não tô com, com o drone aqui, cara. Nossa. Imagina o drone disso aqui, mano. Galera, olha essa imagem, mano. Isso é louco, velho. Que casa sensacional. Ó, morada com. Essas um gradinha. que devia ser um balanço. Ela devia ter filhos, né, cara? Essas gradinhas, é importada. Importada, né? O é. Ô, Fernando, vai ali abre os braços ali, ó. Pra o pessoal ter noção do tamanho dessa janela, mano. Abre os braços. Ó. Olha lá, galera. Um bacão, ó. Só pessoal ver, ó. Não chega, galera, não ó. Chego, fica aí, Fernando. Ó, não chega, cara, ó. Falta um pouco. É muito grande, velho. Muito grande mesmo. com o facão, não chega. Cara, É muito grande. É, enorme, né? cara. os detalhes aqui dessas. De então, curva. cara, olha aqui, galera. Tem uma janela aqui, ó. E olha o tanto de teia. Pode, grosso aqui, assim, Thiago, ó. Será, mano? É, isso aqui, Será que vocês Ah, é verdade. Bro, Vamos dar uma volta nela né? em volta primeiro. Aí a gente. Por todo, cara. Só ver se tá aberto cara. aí, cara. Quando que não vai na porta, não desce, é, Thiago? Então. Tá aberto? Tá, aberto. tá então encosta aí. Fechou. Vê aquela lista, tá aberto. Trancado? Trancado. Galera, Thiago Furacão na casa da baronesa. Você é louco. Olha essa janela. Lindo, hum, cara, aqui é um corredorzão, mano. Olha. Ó. Olha isso. Vai fora. E aqui Vai parece que é outra casa, velho. Vizem que tem quem tem que colocar vocês janela desse tipo aqui, ó. É, tinha muito dinheiro, Thiago. Opa! Um largato ali. Tem um largato ali, galera. Só correndo. Oxi, tem um buraco aqui. Vai enfiar arruba aqui. Nossa, Fernando ah, do céu. Bagulha, Olha isso aqui, cara. Ih, tem um desenho ali, mano. Rapaz, que um, hein? Vamos um dar uma olhada ali. Parece que faz tempo. Cara, que tem será que aqui, aqui. Será que era aqui que era. Onde ela, a mãe dela ficava? Com certeza, né? Porque parece que não tem, ó. Oh, parece que é separado, né? Separou a casa, ó. Ah, cara, vai ver. Aqui era a casa da mãe dela. Será é que tá aberto aí, mano? Vê aí. Tá, tá encostado, sabe? Olha. Nossa, velho. Peraí mesmo, Thiago. Licença. Ui, tem pia aqui. Ui, um largatinho na correndo. Cara, tem imóveis aqui, mano. Geladeira. Ah. vai deixar as coisas queiminhas, Thiago, olha. Galera do céu. Café, né? Café, café, café, café, mano. Olha, isso aqui é tabu de carne, mano. Meu de é vidro, velho. De vidro, tem. isso? Tá, tá. Abra essa geladeira aí. Vamos ver. Tem nada? Uma... Tem nada. Né? Né? Parecendo que era bela aqui, né Thiago? Vê aquele pote ali, se tem alguma coisa ali, Fernando. Estou sem dúvida hoje, mas vou pegar. Nossa, se tinha alguma coisa quebrada. Ah, mas também tava tudo, né? Não, não tinha nada, não. Ó só esse, essa tampa aqui tem que não chegou a quebrar, ó. Pior. Não tem problema hum. de vela, Hã? É? Caraca, velho. Esse aqui é antigo, esse aqui é de pôr bala, não é? Ah, é de por tipo bala mesmo, velho. Ô, Fernando, eu tô achando que aqui era a casa da mãe dela, era Aqui barona, era a sim, casa da mãe sim, dela. Né? Porque ele falou, ele falou assim, tinha um cômodo que ele deixava a mãe dela. Aqui tá parecendo uma casa, assim, que eu acho que ele deixava a mãe dela. Deixava que que ele não, ela, né? Hum. A baronesa. Ah, é certeza, gente. Pra é. você vê como que eu era, quando ele fez dobrar a mulher aqui, né? Então, cara. E aqui, cara, olha o dia, mano. Olha, tem tá um cômodo um aqui Fernando. Tem mais um aqui? Uma televisão ah, galera. Pintura aqui. Ah, essa pintura aqui eu queria dar uma olhada. Chave, esse aqui vai cair. Vai mesmo cara, nossa galera, olha esse teto. Vai cair, pingou mal, deve tá cheio da pincelha. Deve tá cheio da água. Olha, ele tava aberto. ó. ele tá aberto também. Abre aí, vamos ver. A parte dela era aqui ó. Caramba. Olha esses móveis Mano que do que... céu. a cama Nossa, essa cama de. qual o detalhe dessa cama, Tiago. Cara do céu. Isso é sensacional, Fernando. mal é é, aqui... você tem quase É. Só pra você que é negócio de que que irativo, curador, de gases. Aqui não tem nada. Olha, o detalhe deve saber que eu vou tirar esse colchão só pra você ver. Tem um gato de cobra aí, mano. Entendi. Olha só cara, essa cama, cara. Galera, se liga. Olha essa cama, mano. Que cama louca, mano. Que cama top. E aqui, mano? É outro cômodo, velho. Caramba, Caramba cara. Eu acho que esse guardado aí. Eu acho que guardaram aqui. Caramba, cara um desenho tem remédio aqui oh, Tem remédio? tem acho que né? tem um crucifixo aqui Não, crucifixo? É Crucifixo, tem um preservativo Hã? Caramba, cara Parece que tem mais cômodo ali que eu vi O cara tá pingando água toda na minha cabeça, galera. Tô a cabeça tudo molhada aqui, cara. Ó, tem a banheira aqui, Fernando. Ó, tem dois cômodos aqui, cara. Nossa, que susto, mano. Pensa, tá aí né? ó, de, da vó mesmo ó. Da mãe, né? É, da de, de vózinha, quase, da mãe dela. Então... Caramba, cara. Viu que estranho esse, esse negócio aqui na parede, cara. Será que é isso? Deixa eu uma aqui também. uma rana aqui mano. Cara, olha. Olha isso aqui, mano. Nunca vi um bagulho dessa cor, velho. Nossa. Verde, cara. Verde um. metálico, cara. Que bagulho top, velho. Esse vitral é muito. Tem... Olha aí, galera. Oh, cara do céu. Você vê gente que tem dinheiro né, e faz bem alto, né, Chaval? Faz bem alto, cara. É, o facão nem pega. Nem pega, no pega. E ali no fundo ali? Olha, fogão a lenha, mano. Olha isso aqui. Fogão a lenha. Olha. que massa, velho. Feio de barro, mano. Algo estranho. estranho. Caramba, hein, cara. Uma bota aqui, mano. É Isso aí, devia ser dela. E aberto aí, né? Ah, é um tanque. Ó, outro fogão. que mais uma dispensa, deve ser. Morcego tem de quilo ali. Vê se tá aberto aí. Tá fechado, hein? Tá fechado? O que, que será que tem aí? Porque logo é essa, né? Então. Aqui tem um... Uma janela, parece um banheiro, Fernando. Cara, mas aqui, aqui tinha algum bicho aí. Tinha algum bicho fechado. Olha, não vi é... isso aqui, cara. Cara... Que estranho, deixa eu ver. Aqui. É aberto? É o quarto, gente, Deixa eu ver. Eu Olha, galera, tenta me mostrar o máximo que dá ali. Galera sério, O bagulho é muito louco Vocês têm noção que nós estamos aqui na casa da baronesa? Seguinte, galera Agora, Fernando, agora A gente vai entrar dentro da casa da baronesa Aqui eu acho que devia ser a casa da mãe dela é A casa da mãe dela, é da mãe dela. Não tem, né? Eu acho que era a casa da mãe dela Agora eu acho que esse casarão aqui é da baronesa Esse, né? Que tem móveis, certeza, ela separou a mãe dela, dela hein? E galera Fica ligado no vídeo de amanhã Que vocês vão ver junto com nós A casa da baronesa Vou fazer outro vídeo entrando na casa da baronesa Se você gostou, deixa muito like Se inscreve no canal E até amanhã, tamo junto É nóis, falou, fui!